A gente está aqui tá trazendo para a feira como novidade né o Brutus 12.000, que é um produto que nós já tínhamos na linha, ele passou por uma repaginação, a máquina agora que tem um sistema de transporte muito bacana, muito simples e é uma máquina que entrega para o produtor rural uma precisão real na aplicação de calcário, de gesso desses produtos né? em pó, que os produtos hoje que fazem isso a lanço fazem com uma qualidade muito ruim, então é uma solução é interessantíssima para que os produtores possam fazer essa operação de forma realmente precisa e possam trazer um, um, um resultado da sua lavoura, fazer um caso sua lavoura, ter um resultado muito melhor. E ele é dobrável, né, então facilita o transporte. Exatamente, é uma máquina que tem uma faixa de aplicação de, de 6,70m, porém no, no, no, no transporte ela fica com 3,20m, é, proporcionando uma facilidade muito grande de ser transportado, em rodovias inclusive, né, porque ela está dentro do que a norma permite. Vamos falar um pouco daquela plantadeira gigante lá, que pode chegar até 61 linhas, né? Exato. Estamos também aqui estamos apresentando o um pessoal Absoluta, que é uma máquina uh, para plantio com só, só sementes, né? não tem fertilizantes, que tem uma, uma, uma autonomia muito grande e pode ser máquinas que vão de 24 linhas até 61 linhas de plantio, né? quase 30 metros de largura. Uma das novidades é a tecnologia Zero Amassamento, desenvolvida exclusivamente pela marca. Na prática, funciona assim. Na hora do plantio, ela desliga automaticamente as linhas por onde passa o pulverizador e o distribuidor de adubo. Assim, a economia em sementes pode chegar até 4% você planejar as, as, as linhas, as estradas, as estradas onde é que você vai passar com o pulverizador, vai passar com o seu distribuidor e com isso você evita de colocar a semente naquele local onde é que você vai estragar, iria estragar de qualquer forma, né? Então com essa precisão que a Stara tem, aliado ao desenvolvimento nosso de, de tecnologia, de software, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para as máquinas novas como a gente está apresentando aqui, mas também para todos os clientes que já acreditaram na tecnologia da Stara desde 2017, eles podem adquirir também essa é a atualização para que suas máquinas já fiquem modelo 2022. A gente está trazendo aqui então também um o pulverizador o Imperador 4.000. É uma máquina que tem 36 metros de barra, de largura de barra, 4.000 litros. E, e ela tem um sistema exclusivo da Stara que é o se chama sobe e desce. Então a máquina ela pode aumentar o vão nível em até 40 centímetros para poder fazer tratos culturais em culturas como milho, por exemplo, que exige uma altura mais alta para fazer um fungicida ou algo do gênero. Então, as máquinas vêm com uma tecnologia muito avançada, né? Com, por exemplo, o sistema de desligamento dupla, é, dupla linha que a gente chama. Você com isso, você tem três, seria como se você tivesse três opções de pontas de pulverização, três opções de bico na mesma na mesma máquina, para você e você vai ela vai escolhendo de forma automática de acordo com a velocidade para que possa manter o padrão de gotas desejado pelo produtor pelo pelo agrônomo.